Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre... É, meus amigos, MSC Cruzeiros, né? Estamos fazendo um cruzeiro aqui o canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu, Edinho e minha mamãe, né? Estamos pegando aqui um cruzeiro em Santos, no litoral aqui de São Paulo. E nós vamos partir aí para Búzios, né? Fazer um, um cruzeiro aí até sábado, né? E aí, é, como eu já expliquei para vocês... Eu dei status no MSC Cruzeiro Voyage para a categoria Diamond, através dos hotéis parceiros que podiam fazer aquele upgrade. Eu mostrei no blog, inclusive, para vocês. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é. Como eu expliquei para vocês, nós demos o status é, match aqui ao Clube Voyage é, da MSC e aí eu tive aqui, né, no caso, esse cartão aqui, esse cartão é a porta praticamente de entradas no navio, Então, ou seja, ele é o cartão que vai deixar você entrar na sua cabine, ele é o cartão que você vai precisar caso compre, por exemplo, uma bebida, é com ele que você vai usar, se você quiser comprar bebidas avulsas, você vai usar sempre esse cartão, e se você comprar um pacote de bebidas, esse cartão já vai estar completo para você aqui, tá? Pois bem, vamos lá, para conhecer um pouquinho do navio. Eu usei a estratégia da Smiles, né? E não da azul e tampouco da Livelo. No momento que eu comprei esse pacote, é, quem me segue nas lives sabe o motivo que eu fiz essa viagem. Falei para vocês que minha mãe sempre é, teve vontade de andar de avião, é, fazer um voo, né? de avião e eu acabei é, realizando o sonho dela de viajar de avião para vários lugares no Brasil. Minha mãe tinha vontade de conhecer praia, eu realizei o sonho de conhecer praia. Minha mãe nunca falou que tinha vontade de conhecer navio. Mas você sabe que no, no nosso íntimo, né? aquela vontade, ela, ela, ela começa a crescer né, de uma forma e as pessoas seguram né, e não passam a informação. E aí eu quis o quê? É, Consegui esse, esse cruzeiro, era, foi o último cruzeiro da, da temporada, e aí eu consegui com essas promoções da Smiles com MSC. Então lá na MSC, eu comprei no cartão de crédito, em 12 vezes sem juros, eu, Edinho e minha mãe. Usei o Dux como uma estratégia de ganhar mais pontos. E é, ganhei 50 mil milhas da Smiles, eu, Edinho e minha mãe, nessa cabine suíte Aurea, tá? é, existe Existem as, as outras suítes, que a suíte premium, as, o Yacht Club, podia chegar até 30 mil reais. Uma cabine, eu, minha mãe e o Edinho, tá? Loucura total. E vocês vão ver aqui essa, esse, esse espaço que o Edinho tá mostrando para vocês. Aqui a suíte é grande, ela é ampla, tem o sofá, tem essa cama, e depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho daqui da nossa suíte, tá? Pois bem, é, chegando aqui no navio, é, você pode, pela internet, fazer a compra, logado a sua conta, é, comprar, por exemplo, bolo de aniversário, comprar é, regalias, comprar pratos exclusivos, você pode comprar é, internet, comprar bebidas, pacote de bebidas, alcoólica, não alcoólica e tal. Eu preferi comprar bebidas não alcoólicas, por quê? Minha mãe não bebe, o Edinho não bebe, só eu que bebo. Então, ou seja, eu não gastaria R$ 800 para cada um, para ficar 3 dias, 4 dias bebendo à vontade. E eu não bebo assim. Então, não tem condições de negócio desse. Então, eu, eu vim pro navio e tentei comprar aqui na hora. Só que quando eu fui ver o preço das bebidas, à bolsa, acabou saindo, por exemplo, uma água, 4 dólares. É, um café, 2 dólares e meio. Uma, um, uma, um energético, 12 dólares. Uma cerveja, 10 dólares. Então, assim, uma coisa fora do comum. Então, provavelmente, é, o tanto de café que eu bebo, eu pagaria... É, 400 reais, tranquilo, é, no pacote. Então, se você pegar três pacotes de 400 reais, é, acho que é o justo para você ficar todos esses dias bebendo, tomando, é, bebendo à vontade, bebida o tempo todo. Nós somos na sorteria tinha sorvete de graça. Você vai beber refrigerante de graça, energético de graça, água de graça, café de graça. E esse pacote Áurea que eu comprei, nós ganhamos uma champanhe, o Edinho está mostrando para vocês. O Edinho até pôs pra mim aqui, ó. Ó. Tchim, tchim, Um chocolate, o Edinho acabou comendo com a minha mãe. Até aqui, ó. Chocolate... Aí, ó. Chocolate amargo. Ó. Venom, né? Venom. O nome do chocolate, ó. Então, chocolate aqui pro... pra tomar também, né? Aí tivemos com cortesia o pijama, chinelos... Da, da, tem aí a de chinelo? Mostra, mostra aí a Chinela. Pode, pode mostrar seu pé, pode mostrar seu pé olha o pé do Edinho aí, o chinelo que cada um de nós ganhamos um é, aí eu vou mostrar o banheiro pra vocês a cama, tem os guarda-roupa, né? tem a parte de guardar as malas e alimentação, buffet à vontade, né? então quem compra o ingresso ao navio a alimentação é cortesia, grátis à vontade, e a diferencial da nossa suíte para o pessoal que comprou as cabines normais simples é que nós temos restaurante é, exclusivo e a gente pode escolher o horário que a gente quer para comer no à la carte. E temos também um espaço é, aqui no navio que seria, por exemplo, uma coisa mais privada, como piscina, sauna, é, nesse nível assim para as pessoas que são é, pro, é, nessa, nas cabines suíte, tá? Até chegar no Yacht Club. Nós temos um MSC Navio Preciosa. E fazendo o último cruzeiro da temporada, né? E a gente tá, achou muito legal, top demais. No entanto, um ponto negativo que eu trago para vocês referente a isso, a nossa experiência, foi a, na chegada para poder é, embarcar, né? fazer todo o check-in. Nós chegamos, era por volta das 10.30 da manhã, né? Por volta das 10 h da manhã, e estava mega lotado, conforme vocês podem ver essas imagens que o Danilo tá postando para vocês. E chegamos lá, eu falei que nós éramos é, cliente Daimon e também a suíte Áurea. E aí eles pegaram e falaram "ó, o caminho é esse. E aí os funcionários, todos desinformados, uns mandaram a gente para a fila do Yacht Club, o outro mandou a gente para o, para o segmento da Áurea. É, chegando lá na Áurea, é, aquela loucura de gente dentro do saguão, lá lotado, lotado, lotado, e aí a gente chegou lá no saguão, quando foi chegar próximo do Áurea, né, que era do Daimon e do Áurea para poder fazer o check-in, estava sem sistema, ficamos mais ou menos uns 40 minutos em pé parados para voltar o sistema, e nós perguntamos duas, três, quatro vezes os funcionários que estavam ali perto, perto da gente, se era ali mesmo que nós íamos embarcar, e ele falava que sim, que era ali e tal. E aí começou a liberar outras pessoas gritavam de um outro lado, chamando pelo número é, daimon, áurea, é, é é, um, dois, vermelho e tal. E aí eu falei, foi lá ver, né? Falei, é, nós vamos entrar por aqui ou entrar por lá conforme vocês pediram para ficar lá? É por aqui, faz assim, ó, vem para cá. Então, ou seja, a gente ficou parado igual uns tontos lá na, na entrada depois era por trás que entravam e nós perguntamos para um, dois, três, quatro funcionários. O Edinho perguntou, eu perguntei também, minha mãe perguntou também e a resposta era igual para nós. Aí fomos lá, tal, fomos fazer o check-in e aí no check-in não pediram nada de seguros. É uma pressão muito assim psicológica da MSC. O Edinho recebia e-mail, eu recebia, minha mãe recebia e-mail falando que era para contratar o seguro, seguro de covid, o seguro não sei do que. Chegando aqui, cara, não pediram nenhum seguro de Covid, nenhum seguro que eu comprei, eu fui obrigado a comprar um seguro para o Edinho, para minha mãe, para mim, e não viram seguro nenhum, tá? não viram seguro nenhum, não olharam nada de Covid tá? da gente, simplesmente pegaram aqueles vouchers, que nós somos obrigados a fazer a impressão, é, eles viram, pegaram os passaportes, ou RG, ou CNH, e conferiram e liberaram. Então essa parte foi a parte mais ruim, depois que nós passamos por essa fase, é, começou agora aquele outro tratamento Que é, é, de novo, conferir seu nome Com o documento e o passaporte né? Então assim É muito chato essa parte Você passa por uma triagem Passa por uma segunda triagem Vai por uma terceira triagem Aí você tem que ir para o, para o ônibus Para o ônibus, para a lotação é, Acaba que é, Começa a pedir seu nome documento de novo conferir com o cartão se está tudo certinho Até você entrar dentro do ônibus Aí sim, dentro do ônibus Você desce, aí dentro do navio também confere com seus documentos, com o cartão, pra ver se tá tudo ok. E aí você entra de vez no navio, pronto, acabou todo o estresse dessa parte aí. Tá? É, você faria de novo? Gente, eu tô uma coedinha aqui. É, passar com a minha mãe, tem 76 anos de idade, é, eu vi senhoras sentadas lá no saguão, como se fosse um saguão do aeroporto, esperando o voo. Ali é esperando o navio. É, é judiação. Porque eles não têm estrutura para aguentar tantas, tanta gente ao mesmo tempo, idosos, ficando em pé, a gente viu discussão de clientes que comprou o Yacht Club, fez uma pergunta, o funcionário deu uma patada, né? Então, assim, é, a estrutura que, que é feita é um pouco desorganizada, pelo menos foi o que eu presenciei em uma suíte. Se você falar com o Edinho, Edinho você tem um sentimento, então, assim, se você falar assim, ah, você voltaria de novo? Lógico que eu voltaria de novo. Né? mas talvez não nessas condições. Eu teria que ter um, um pouquinho mais de capital para investir talvez no Yacht Club, porque o Yacht sim tem uma sala VIP exclusiva, tinha lá sucos, tinha os snakezinhos para eles beliscarem, amendoins e tal. Então assim tinha coisa ali para o suite, para o Yacht e a entrada é diferente. Tanto que o taxista falou assim do hotel que, te, que saiu do Sheraton e você se você tivesse falado eu pararia para você no no Yacht. Né? Então quem tem esse nível do IAT, é, o atendimento, o tratamento é diferenciado do que é a pessoa na cabine simples, na cabine com varanda, na cabine sem varanda, na suíte Áurea, na suíte Premium. Então até o nível suíte Premium, o atendimento é o mesmo da Áurea. Agora quando você vai para o IAT Club, que é um outro nível de cabine, aí as coisas mudam de figura. Tá? Mas valeu a experiência, eu quero mostrar um pouquinho para vocês, a gente mostra aqui para mim. Pessoal, vê como nós estamos aqui, aqui é o sofá, aqui, eu vou dormir aqui, tá? Eu vou dormir aqui, o Edinho, minha mãe, vai dormir na cama. Aí, ó, vocês estão vendo aqui? <risos> minha mãe já tá dormindo, dorme, dorme. Minha mãe já tá dormindo, então eu não vou mostrar a cama. Mostra as Não olha né? aí, <risos> aí, minha mãe. Me abraça, mamãe. Aí, mãe. Aí, minha mamãe querida, aqui, ó. Pronto. Aí, aqui, <risos> aqui gente, é a parte... é o Edinho lá. Aí, ó. Aí tem secador, né? Ó, ó. Secador... Tá, ó, que legal, né? As tomadas. A outra coisa que, que, que aconteceu com a gente foi assim: no navio, tá? Pergunta falaram assim pra gente: se vocês não comprarem isso daqui, vocês não vão conseguir carregar, porque lá todas as tomadas são assim. Mentira, tá aqui ó, estamos carregando normal, sem esse, esse Tzinho, né? Ó, tá vendo? Então eles mentiram. Então é lógico, você ia trazer para não ter problema, traga, mas não precisou, tá? Outra coisa importante é o seguinte: se você não tomar cuidado, dentro do navio, é, eu já espelei aqui o tradutor, já limos tudo. Eles te dão essas toalhas para você usar, né? São quatro toalhas. E se você deixar eles limparem o quarto e trocarem as toalhas, eles vão cobrar de você a diária. Então você tem que avisar que você não quer limpeza e nem troca de toalhas por dia. Se você deixar, eles vão cobrar por dia. Então o valor é da diária deles aqui, tá? 30 dólares, 40 dólares por dia, tá? Aqui, vocês vão ver que é o, o, closet. o closet, né? Então aqui vai guardar as malas, a segurança, aqui o nosso o roupão, colete a vida, à vida o cofre e chinelo e presente aqui, tá? Maravilha! Eu vi que eles deram chinelo e roupão é, para quem é cliente nível Diamond, pelo menos é o que está escrito lá para mim. Pode ser que vocês seguem uma suíte e ganhe também, mesmo não sendo Diamond, tá? Aqui é o. Pode guardar algumas coisinhas, tá? É, aqui, é para não perturbar, não fazer as coisas, tá vendo aqui, ó? A gente vai colocar na hora de sair. E aqui, pessoal, é o banheiro, a gente vai entrar sozinho para mostrar o banheiro. Tem uma banheira também. O valor vai depender é, de quando você vai comprar. Então, tem vários tipos de preços e a forma que você... É, quando você vai comprar. Então, por exemplo, se você comprar com nove meses... De antecedência você ganha 250 reais para gastar no navio. É, se você comprar é, um ano, você ganha então um voucher para usar no navio. Dependendo da promoção, pode ser que você ganhe mil reais de gastos dentro no navio. Né? Mil reais, que daria legal, pelo menos já dois vouchers de bebida né? ou a internet grátis. Então vale muito a pena comprar com antecedência. Geralmente o seu programa vai te dar 5 a 10% de desconto no bônus. Então, quando a gente sair do navio, eles vão oferecer já um próximo cruzeiro com desconto para nós. Tá? Então muita gente faz isso, já compra agora para viajar o ano que vem para aproveitar a promoção. Tá? Então você compra já agora e ganha um desconto. Eles vão precisar de fazer de tudo para você comprar, principalmente com os descontos, inclusive vão te oferecer cabine superior a essa. Tá? Então é, é, muito, é muito interessante você estar participando do Clube Voyage, como o meu aqui. tá? Que aí você já tem, pelo menos, a situação que eu tô falando pra vocês, é eu passando pelo Daimon. Vocês imaginam que nós vimos lá no saguão, quem estava na cabine normal, sentado a horas, ninguém chamava eles, e começaram a chamar o pessoal do Daimon e o, o da Áurea. Então, você imagina, você chegar às 10 da manhã, 11h, e ser convidado a entrar só depois das 11 horas, 11 11h30, h meio-dia. Né? Tem gente entrando agora no navio, de tanta gente que tem. Então agora a gente almoçou, estava vazio o restaurante, almoçamos, tomamos café, tomamos água, é, entramos agora no, no quarto, somos os primeiros a entrar no quarto. Minha mãe já tá descansando aqui e eu estou gravando um vídeo com vocês. Então, na pior dos piores, o Diamond e a Áurea é muito melhor que a primeira cabine. Né? Então, quanto mais cedo você comprar, com a uma, uma larga é, escala de, de tempo, é o melhor para você. Nove meses para ganhar o bônus, tá? Então você tem que comprar pelo menos com 9 meses para ganhar o bônus aqui no Cruzeiro, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, curtido aí a nossa viagem aqui. Vamos começar né, a nossa viagem pelo Cruzeiro. É o primeiro dia mostrando para vocês como que aconteceu, tudo que aconteceu aqui comigo pela Smiles e MSC. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.